principais benefícios do suco de Aipo. Por que você deve tomá-lo? O Aipo é o ingrediente detox do momento. Além de ser rico em vitaminas, minerais e fibras, é um excelente diurético para ajudar a desinchar e diminuir a barriga. O vegetal também tem propriedades purificantes para o organismo. As irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner. As modelos Miranda Kerr e Naomi Campbell já se declararam adeptas do suco vegetal em jejum. Aqui no Brasil, muitas personalidades da internet também têm aderido, apesar de o gosto não ser dos mais agradáveis. A popularidade veio a partir de um movimento criado por Anne Tony William, autor de Best Sellers de Dieta, que afirma que o suco tomado em jejum, ajuda a combater problemas digestivos, de pele e cansaço, além de enxaquecas. Cada vez mais pessoas têm divulgado em suas contas nas redes sociais. A inclusão do Aipo em suas rotinas alimentares por causa dos seus benefícios para a saúde. Dessa forma, podemos até dizer que o Aipo faz bem para melhorar a circulação, nutrir o organismo e combater a inflamação. Contudo, a ciência ainda não possui conclusões precisas sobre a bebida a frequência e as quantidades que ela deve ser ingerido para garantir benefícios. Além disso, o Aipo tem sabor neutro, sendo facilmente utilizado em diversas receitas de sucos de poucos que desincham, estimulam a perda de peso e reduzem a inflamação, podendo ser combinado com outros alimentos diuréticos e termogênicos, como melancia, canela e gengibre. Se não ficou bem claro, como o suco Detox Aipo pode ser útil na sua vida? Fique atenta à lista de situações da qual você pode utilizar o Detox Aipo para te ajudar e manter uma vida saudável. O Aipo é excelente para baixar o colesterol, purificar o organismo, emagrecer, combater a diabetes, evitar a prisão de ventre, falta de apetite, pedra na vesícula, pedra nos rins, gota, cistite, reumatismo, anemia, nefrite, hepatite, viroses, ferimentos, rouquidão, catarro, Dizenteria. anorexia, problemas digestivos, dor de estômago, ecterícia, menstruação atrasada, gases, engurgitamento mamário, ácido úrico. Como você pode ver o Aipo pode ser muito útil na sua vida. Então uma dica de saúde para você. Comece a incluí-lo no seu dia a dia. Isso vai lhe ajudar de forma positiva. Mesmo que no início seja difícil tomar os sucos detox, tente pelo menos beber 200 ml por dia. E com passar o tempo quando você se acostumar passe a beber 300 ml de manhã e à noite. Criando esse hábito você terá grandes resultados em um longo período de tempo. E se você quer mais dicas sobre sucos detox Aipo, e saber como ele pode te ajudar a perder peso é ponto desinchar sua barriga. Clique no primeiro link abaixo desse vídeo. Se você gostou do vídeo, peço que clique em gostei se inscreva e ative o sininho. Assim você sempre será notificado quando tiver vídeo novo em nosso canal. E deixe no comentário uma sugestão para os próximos vídeos.